lançamento de terreno e de construção é melhor é mais fácil é, é a entrada pode ser zero pode ser com uma entrada de 10% como é que funciona isso fala pessoal tudo bem com vocês Márcio Guimarães mais uma vez aqui seja muito bem-vindo você que está entrando aqui no meu primeiro vídeo Primeiro vídeo seu, eu já fiz vai, vários vídeos aqui no canal, mais de 200 vídeos, com certeza tem espalhado somente aqui neste canal. Então seja muito bem-vindo, se você não me conhece, muito prazer, eu sou corretor de imóvel, eu sou empreendedor e me especializei em ajudar pessoas a comprar o um imóvel, a ser aprovado no financiamento, a se planejar para conseguir o um financiamento. E é isso mesmo. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque o que, que acontece? Durante a semana eu posto bastantes stories lá, as pessoas me fazem perguntas no meu Instagram e uma das dúvidas que as pessoas mais me perguntam, não só nos Stories, mas também aqui no canal do YouTube, é sobre o tal do financiamento para comprar imóvel, para comprar o terreno e também para construir financiamento de terreno e de construção é melhor é mais fácil é, é a entrada pode ser zero pode ser sem entrada né pode ser como entrada de 10 por cento como é que funciona aí lá bom as pessoas me perguntam se comprar um terreno e construir se é melhor do que você comprar um terreno ou um imóvel pronto vamos lá vamos responder esta pergunta Sim, e não sim porque é óbvio que é muito mais barato se você tiver um terreno para comprar para negociar direto com a construtora sei lá ou com o um proprietário do terreno você construiu seu imóvel do jeito que você quer como você quer você economiza das formas que você quer sai muito mais barato realmente do que você comprar um imóvel pronto o teu vizinho do lado ali tem um terreno vai ficar mais barato você construir o seu imóvel agora é óbvio que existem muitas outras situações não tão simples para você construir um imóvel, né? E aí que entra o meu não quando eu falo se é melhor comprar pronto, construir, né? comprar o terreno. O que, que acontece? Deixa eu deixar um mais claro aqui para você, porque eu respondi algumas pessoas no meu Instagram a respeito disso. E as pessoas não têm ideia de como funciona a questão do financiamento para compra de terreno e para construção, tá bom? Pessoal, eu estou fazendo a edição do vídeo aqui para subir hoje mesmo para o canal e eu quero deixar um esclarecimento aqui a respeito do terreno, construção, para não ter dúvidas para você que está assistindo o vídeo. O Itaú e o Banco Bradesco e a Caixa Econômica Federal são os três bancos que, pela pesquisa que eu fiz, financiam terrenos. tá? Então, a Caixa Econômica Federal é um banco muito burocrático para confirmar renda o Itaú é mais fácil e o Bradesco diferente. Por exemplo, o Itaú, para confirmar renda para compra de qualquer tipo de imóvel, você até consegue com extrato bancário e eles conseguem. Mas você precisa ter esse, esse, essa declaração já dos valores que você recebe no extrato para eles poderem atender. O Bradesco já, já recebe o seu extrato. Mas não é isso que eu quero é, frisar aqui. Para compra de terreno, os três bancos são excelentes. Agora, para compra de terreno mais construção, aí sim somente a Caixa Econômica Federal que faz, tá? Para compra apenas de terreno, a Ca... o Itaú hoje tem a melhor condição, tanto de juros, tá? É melhor, a Caixa tem condições de juros melhor, porque ele é 8.18% o Itaú vem em torno, começa com 9,5%, dá para negociar, e se eu não me engano, o Bradesco tá com uma taxa de 10,5%, 10 então, não é a mesma coisa do que comprar um imóvel é pronto, com a mesma taxa que estamos lá, que nós estamos lá de 7,1%, 6,9%, não é isso, tá, Br e é diferente. Um outro detalhe, para comprar apenas terreno, é que o prazo que a Caixa Econômica econômica federal permitiu Itaú é de 240 meses e o Bradesco apenas de 120 meses essa é a diferença que eu quis dizer agora nós vamos voltar para o vídeo porque no vídeo aqui realmente é o que eu estou falando nós estamos é, dando ênfase na compra do terreno mais construção aí somente a Caixa Econômica Federal tá bom tá bom só que para você comprar um terreno e construir não é simplesmente um financiamento que você faz são dois financiamentos. Um financiamento para o terreno e um financiamento para a construção, tá bom? Vamos falar especialmente do terreno. Para você comprar um terreno hoje, você precisa fazer um financiamento onde o banco te empresta 70% do valor do terreno. Não é essa entrada, não é com uma entrada de 10 mil, 15 mil. o banco, ele vai fazer o financiamento para você 70%. 30% você precisa pagar o terreno. Claro que aí entra aquela situação que as pessoas perguntam, tá bom Guimarães, mas e eu consegui uma avaliação maior do terreno e blá blá blá blá blá blá. sabe aquele blá blá blá dá pra fazer, óbvio, se o terreno valer 100 mil, por exemplo, e você tá comprando ele, por exemplo, por 50 mil, vamos supor então é óbvio que você vai conseguir pegar os, 5, os 100 mil lá melhor, 100 mil não, você vai conseguir pegar os 50 mil que você vai dizer que você vai Tá dando lá, por exemplo, é, 10 mil de entrada e tá pegando. Você entendeu, né? Você entendeu essa situação. Eu não aconselho, eu não aconselho ninguém utilizar o financiamento pra pegar e financiar 100%, fazendo uma avaliação maior, porque aí depende de várias outras coisas que eu já falei em outros vídeos aqui no canal, né? Que é o proprietário do terreno vai ter que declarar que ganhou mais do que realmente ele ganhou, você vai pagar imposto mais do que você pagou e aquele, aquela zoeira toda que eu não aconselho para ninguém. Então, fazendo da forma certa, se você vai financiar um terreno no valor de 150 mil reais, você vai precisar dar 45 mil reais de entrada, isso mesmo, e financiar 105 mil reais. É um exemplo, na Caixa Econômica Federal. E no Bradesco e Guimarães, como é que funciona? Da mesma forma. A única diferença da Caixa Econômica Federal para o Bradesco é que o Bradesco ele financia até 120 meses entendeu não é em 30 anos não é em 20 anos não até em 120 meses que são 10 anos e a Caixa Econômica Federal ela vai financiar este terreno em até 240 meses ou seja 20 anos não 10 anos como é o Bradesco é a única diferença mas é um financiamento e calma aí que você já vai entender o tchan da coisa sobre a questão de financiamento fica comigo até o final desse vídeo que agora eu vou falar sobre a questão da construção tá? gente o um recado tá. bem rapidinho aqui para vocês muita gente precisa de ter um acompanhamento uma ajuda uma consultoria para comprar os imóveis para entrar no financiamento para se planejar para ser aprovado no financiamento também tá se você precisa dessa ajuda eu tô deixando o link aqui embaixo desse vídeo o link na descrição também da minha consultoria, onde eu vou te ajudar a receber, a conseguir alcançar melhor esses resultados e os seus objetivos. Se você quiser, é só clicar no link. Ah, e para vocês todos que são inscritos aqui no canal, é só me pedir um cupom de desconto através do meu Instagram. Com certeza vocês vão ter um desconto especial para ter esse atendimento comigo através do Zoom e depois através do meu WhatsApp, que nós vamos estar fazendo esse acompanhamento. Tá? Para você construir... Aí sim, você consegue entregar o projeto assinado pela engenharia, tudo certinho, tudo que você vai gastar, toda, tudo certinho de material. Você não vai pegar, por exemplo, você vai construir lá uma casa de 400 mil reais em cima desse terreno. Você vai pegar 400 mil reais, entregar lá para a loja material de construção e pagar todo mundo e tal, e, e começa... Não é assim que funciona, existem... Os, as situações que são entrega de projeto Entrega é Coisa pra cacete <risos> Que ele vai liberando aos poucos O valor pra você, no valor até 400 mil reais que você tá pedindo Pra você construir, mas se você tiver Construindo neste, nesta ideia De 400 mil reais, caixa econômica Que é de construção Vai conseguir emprestar para você e vai financiar para você até 80% deste valor, que são exatos 320 mil reais. Porque 80 mil reais você vai precisar ter para poder comprar. Ou seja, de tudo que você for fazer a compra, 40, 20% você vai ter que ter de entrada e o restante o, o banco vai, vai, vai te emprestar, entendeu? Só que tem um detalhe, obviamente que aí neste financiamento você vai conseguir fazer aí durante até 30 anos, não tem problema. Até 420 meses você consegue é, fazer o financiamento. Não aconselho 420 meses, aconselho os 360 no máximo e menos tempo que você puder. Só que aí entra aquele detalhe que eu comentei com vocês sobre a questão do terreno da construção e a diferença, né, que o que é melhor e pior entre uma casa pronta. Bom, a casa pronta você já entra com financiamento, já paga, é um só, 80%, você vai entrar e vai comprar, pegou a chave e morou. Na construção, 30% você vai ter um financiamento, você vai ter que dar, outro 20%, são dois financiamentos que você vai ter que ficar aí pagando, entregando papelada, sai mais barato, obviamente, mas você tem essa encheção de... de Sabe de ficar indo no banco, pegando, entregando coisa e tal. Então, essas coisas, essa é a diferença entre comprar o um imóvel pronto e comprar um imóvel na planta, ou melhor, na construção, né? Um terreno em construção. E tem mais um detalhe que às vezes as pessoas não se, não se preocupam. Neste caso, que eu dei exemplo de um imóvel de um terreno de 150 mil, um imóvel de 400 mil, ou seja, sairia lá um custo de 550 mil reais com certeza esse imóvel valeria muito mais do que isso. Provavelmente, se você fosse comprar ele, pronto, estaria valendo 600, 700, 750 mil reais. Então, você aí vai precisar contratar profissionais adequados para poder fazer um bom trabalho, para ter um imóvel de primeira, para ter uma valorização legal. Só que tem um detalhe. Os dois financiamentos entram a mesma regra do que comprar uma casa e o seu comprometimento de renda, tá? Você precisa ter set, é, 30% desta tua renda reservada, para comprometer tanto na compra do terreno quanto na compra, da, na construção na, do imóvel, tá bom? Você não pode, por exemplo, você não consegue comprometer lá, você tem uma renda de, de X mil reais, você vai comprometer lá 30% para compra o terreno e depois você vai fazer um financiamento de construção mais 30%. Não, os dois somando tem, não pode ultrapassar 30%. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu anotei aqui para ficar bem claro e eu vou deixar ele passando aqui no cantinho. Na compra de um terreno no valor de 150 mil, você vai dar de entrada R$ 45 mil, você vai financiar R$ 105 mil. Num prazo de 240 meses pela Caixa Econômica Federal, os juros, no um detalhe, é um pouquinho maior do que o financiamento de imóvel pronto, tá? Os juros é em torno de 8,18, 8,18, 8,19 mais ou menos. A sua primeira parcela ficaria em torno de R$ R$ Guardou esse número? R$ 1.165. Na construção, você vai conseguir construir no valor de R$ 400 mil, uma entrada de R$ 80 mil, e o um financiamento de R$ 320 Num prazo de 360 meses. Tá bom com juros de 7.3 taxa balcão tá bom taxa balcão a sua primeira parcela fica em torno de 2.936 mil então 2.936 mais 1.165 dá um total aqui de 4.102 reais este montante tem que ser até 30% do seu salário nesta situação aí sim o seu imóvel o teu a tua renda iria precisar tá estar tá perto de 14 mil reais para que os 4.112 fique dentro dos 30% deu para entender não é por exemplo eu ganho 3 mil reais quero construir e é mais barato para mim do que comprar uma casa eu vou comprar um terreno e construir que é mais barato não sim. funciona assim a regra de funcionamento de financiamento é a mesma para todos gostou do vídeo então eu vou pedir para você seu pagamento pelo por esse vídeo aqui vai ser o seu like se você quer receber conteúdos assim como esse me ajudar a crescer aqui na comunidade clica aqui em se inscrever no canal aciona o Sininho para receber as notificações porque aí você me ajuda a gente a chegar nos 50 mil inscritos agora até o final desse ano conto com você hein então Fica comigo aí no canal, vai acompanhando, tem um monte de vídeo interessante, com certeza alguns deles vão ser importantes para você, e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.